Está a participar num projeto financiado pelo Horizonte 2020 e não tem a certeza de quais são as suas obrigações relativamente ao acesso aberto às publicações que resultem desse projeto? Eu podia recomendar-lhe para ler outra vez uh, uh, o, o artigo 29 do Grant Agreement relativo à disseminação de resultados e ao acesso aberto, mas vou tentar ajudá-lo respondendo a, a algumas questões básicas sobre, este, sobre, sobre esta questão. Em primeiro lugar, uh, qual, quais são os requisitos gerais para os participantes no Horizonte 2020? O requisito geral é que cada participante tem que assegurar o acesso aberto a, a, a todas as publicações com, com revisão por pares que resultem desse, do financiamento desse projeto através do depósito dessas publicações num repositório para publicações científicas. Simultaneamente, deve também tentar depositar os dados científicos que são necessários para validar os resultados apresentados nessas publicações. E o que deve então ser depositado? deve depositar uma cópia uh, uh, legível por computador uh, da, versão, uh, da versão publicada. E essa cópia pode ser uh, uma de duas, ou a versão final do editor, uh, incluindo todas as modificações uh, da revisão por pares e toda a formatação uh, que é feita no processo editorial, ou a versão final uh, uh, do manuscrito do autor, que inclui todas as modificações de, de conteúdo introduzidas pela revisão por pares, mas não está ainda formatada de acordo uh, com, com o editor e também é conhecida como a versão pós-print. E onde depositar as publicações? Os, os investigadores devem depositar as publicações num repositório de publicações científicas à sua escolha e pode ser um de três tipos de repositórios. Ou um repositório da instituição onde trabalham, ou um repositório disciplinar ou temático, ou ainda um repositório central, como o repositório Zenodo, que é disponibilizado pelo, pelo projeto Open Air para qualquer investigador europeu. E quando deve ser realizado o depósito? Cada beneficiário deve realizar o depósito tão cedo quanto possível e mais tardar no momento da publicação e não depois da publicação. E o acesso aberto quando deve ser garantido? O acesso aberto deve ser garantido às publicações através do repositório, dependendo do tipo de publicação, pode ser no momento da publicação, se, se, se, essa, se essa versão está disponível por, através de um editor ou até seis meses uh, uh, após a publicação ou 12 meses para as Ciências Sociais e Humanas, uh, no caso uh, de, de ser uma publicação com, com período de embargo. E existem ainda outros requisitos. Sim, é necessário garantir também que os metadados que descrevem as publicações são também depositados e ficam disponíveis em acesso aberto e incluem um conjunto de elementos como os termos European Union e Horizon 2020, o nome do projeto, o acrónimo e o número do Grant Agreement, a data da publicação e o período de embargo se existir e, finalmente, o identificador persistente da publicação. Uh, se quiser saber mais uh, uh, sobre uh, esta questão, uh, pode encontrar informação muito detalhada no, no site do Open Air nas páginas relativamente ao Open Access in Horizon 2020.